Hoje é um dia absurdamente importante para todos nós, trabalhadores da luz. Que virada foi essa energética, Brasil! Eu nem acredito, parece que eu estou num estádio de futebol, já, assim que eu deixei agora, Nossa, gente, que, ai, quanto tempo que a gente esperou isso, que lutava e que sentia oscilar e que a coisa me apenava se desvencilhando de manipulações e tarerê, tururu, que você criou, que o outro vinha, e que pegava a obsessão daqui, os trelele de lá, você fala, gente, o que, que é isso? E parecia que nunca ia acabar e chegou, Kiara, nós vencemos! Chegamos! <risos> ah, peraí! Bom, tô atrapalhada. Pra nada. Ai, Fadinha, claro. Turiana. Princesinhas, minhas lindas, Ai, que maravilhoso estar com vocês. Eu acho que eu vou virar o celular assim, só um pouquinho. Ah, e todo mundo gosta de alguém atrapalhado também. Todo mundo se identifica, tá? Então, tá tudo bem, né? Todo mundo... Tá lindo. <risos> Tem nada de atrapalhado. Você é perfeita. Ah, Ai, gente, que aqui. Os nossos amores que estão aqui. Tem um monte de gente aqui que ama a gente, que fez tanta declaração aqui. O Almi, a Denise a Estéa, a Sara Neves, a Lourdes, Nara Pripeco, Mara, Liliana, Martins, Lúcia Almeida, Luana, Pamela, Patrícia Rocha, Karina Fontana, Natureza e Meditação, Lu Denise da Sena, Maria de Lourdes, Ludiana, Pâmela, já falei, Denise, Karina, Cícera, Gilma, Fátima Mousse, Denise Corqueiro. Oh, gente, esse povo aqui está bombando. Márcia Uni, Simone, Dani, Cláudia, virgem gente, Luci. muito bem-vindos. Nós amamos ver vocês aqui, nós amamos estar aqui. E hoje, com essas lindas convidadas, tivemos elas na nossa estreia do Novo Humano e hoje elas retornaram para fazermos esse trio maravilhoso que eu amo, porque nós somos três mulheres maravilhosas, poderosas, porque nós já temos consciência da nossa luz. E trazemos para vocês a mensagem de que vocês também são luz. O microfone está com vocês, queridas. Eu vou deixar a Chiara falar, é, senão então. eu falo muito. Deixa eu ser educada. Minha linda, eu vou te dar um <risos> beijo espiritual, tá? E tu sabe o que eu faço, tu sabe o que eu posso. Então, não duvida, tá? Porque eu vou te dar um beijo espiritual. Hum, linda! Vem nessa bochecha linda. E tu também, Beth. Vocês duas estão merecendo uns beijos espirituais cheios de amor. Gente, muita gratidão pelo convite. Gratidão a Beth, gratidão a Marise e a todos que estão aqui. A gente sempre fica muito feliz de estar junto. Prestigiando vocês, porque a gente prestigia vocês também. E amei o que a Beth falou sobre... Nós já sabemos que somos luz... E o que estamos fazendo aqui, ajudando vocês todos a lembrar que vocês também são luz. Então a gente é só uma lembrança, a gente é uma fagulha que acende o fogo de vocês. Que fogo é esse? É o fogo do eu superior, o fogo da luz que todos vocês são e que um dia mentiram e disseram que vocês não eram. E a gente está aqui para mostrar que vocês são. A gente chega perto de vocês e vocês acendem. E todos nós estamos nos tornando cada vez mais luz. Então, gratidão a todos os seres de muita, muita luz que estão aqui. Gratidão à minha linda irmã Marise, à minha linda irmã Beth. Eu amo vocês muito. E de coração total e verdadeiro. Hum. Eu também amo muito vocês. É, é uma sensação incrível que está acontecendo e, e eu tô, tô sentindo bem forte, né? A 5D aqui falando com a gente e a gente em festa com essa turma, porque a gente debandou para o lado de lá, que tá aqui, agora tá na estranha. Entrou! Ai, que delícia! Demorou <risos> para esse negócio acontecer! Ei! parabéns a todos vocês que estão aqui assistindo, as pessoas que estão, que vão assistir, todo o empenho que vocês estão fazendo de limpeza de memórias, resgate de fractais, vocês que foram atrás de cura, vocês que realizaram terapias, vocês que leram mil livros aí nos últimos dez anos, que estão correndo contra o tempo, estão se questionando, parabéns. Vocês conseguiram. Você não está sentindo? Vai chegar logo, logo aí, porque você já escolheu. A luz está aqui, gente. Ela está conversando com os nossos átomos, com as nossas células, que eu não estou agu me aguentando de emoção. É um lugar de paz, é um lugar de, de silêncio, onde quem comanda é só o amor. Ele é real, ele é verdadeiro, não é só uma palavra bonita, não é uma tentativa de me santificar muito, pelo contrário, que eu ralei o coco para estar tá aqui, Ralei, ralei, porque eu vim numa configuração índiga para depois cristalizar. Então, o meu modo é meio mais antigo. Sorte dos cristalinos que já viveram isso. Eu estou me mas valeu a pena, caramba! O quê? O, quê? o que é maravilhoso? O que você falou, Beth? Eu nem índigo sou. Imagina eu que nem índigo sou o tanto é... de coco que eu ralei a gente tá tudo ralando <risos> mas gente olha que coisa maravilhosa a ralação já é né é. É, o, o nascer do sol vai ser diferente é, o pôr do sol vai ser diferente as nossas noites vai ser, vai ser, se vocês estão passando por uma situação difícil de sustentar aguenta firme aí continua a confiar porque você está fazendo uma limpeza para dar um salto no lugar que você escolheu estar. É verdade, Sim. mas sinta, está arrepiando tudo aqui, gente, é, é verdadeiro, chegou, está aqui, está chamando por você, volta para casa, volta para a sua essência, volta para o seu lugar, todinho, e é no físico, gente, é aqui, é de instalar e pff, dá licença que sou eu quem mando. Né? para o bem, para o amor para expressar a nossa criatividade a partir deste ponto e não do que foi lá atrás que foi, já foi veio uma vassoura cósmica <risos> e varreu tudo eu sei, pegou pesado aí para vocês né eu sei. aqui também e ó, agradeço obrigada pela cândida cósmica porque foi foi pelo ralo Aguentem firme que tá chegando em um a um, em cada um que escolhe não desistir de voltar para casa. E é linda essa festa, gente. A espiritualidade tá em festa. Vocês conseguem sentir isso? Tá impossível de me segurar. Tô toda arrepiada. Tô, tipo, nossa o tá assim, ó. Como é que a gente se segura, gente? Ah, não dá, é, porque assim, a gente tem festa, estamos aqui, estamos ali, e todo o planeta está em festa, porque será que ela mais travou? pessoas escolhessem essa. Já vai é, voltar. Voltei, Deu. voltei. <risos> voltei, voltei, voltei. É o resultado de. Todo esse trabalho lindo que foi feito até aqui. Nós estamos colhendo os frutos. Acho que foi ontem na sessão que eu falei que eles falaram, né? Ou fui eu, já não lembro mais. As coisas já se misturam tanto. É... Eles assim. <risos> Nós estamos indo. Vocês estão lupando, estão arando, semeando, regando e frutificando tudo ao mesmo tempo. Hum. Então, é assim: a gente está fazendo uma cirurgia né, com o coração na mão. Então, vamos lá, sem parar de bater. Neste momento, nós, e eu estou aqui falando com vocês, eu estou me vendo em quinta, segurando na mão de um monte de mestre, um monte de gente está assim, está lindo demais eles falam, fale também por você, mas vamos te influenciar. Nós, uhum. neste momento, não poderíamos deixar de mostrar uma nuance do que vocês vão sentir no futuro. Mas uma nuance estável é verdade. Esta leveza não passará desta vez. Nós precisávamos Mostrar esta prova diante a tanta luta, diante a tantas estradas que vocês piamente acreditavam que não podiam chegar em algum lugar ou pediam por respostas. Nós escutamos muitos de vocês dizendo, deem respostas porque não está nada bom o que estamos enxergando. Pois bem, eis que a resposta veio. E vocês pensaram até em desistir, não é mesmo? Em desistir dos estudos, em desistir de vocês mesmos, e em se permanecer com os olhos fechados, dormindo, nas macas das quais estamos cuidando de vocês. vou dizer maca porque é um algo mais próximo do que vocês têm no planeta Terra, mas não tem nada a ver com macas. Vocês pensaram mas nós ficamos muito felizes porque vocês só pensaram. Porque todo o trabalho de cristalização já tinha sido efetivado e vocês só precisavam prestar atenção no bálsamo que vocês iriam receber um a um, cada um no seu tempo. Claro que depende do tempo de dedicação que você escolheu. Por que não? Quanto mais vê, mais liberto está. Este canal, por exemplo, sempre disse eu escolho a verdade acima de qualquer coisa. E ontem dissemos a ela e a verdade não te libertou e ela chorava. Igual a linda criança que é. Chorem, pequeninos. Vocês estão livres. Agradecemos cada oração, cada momento, mesmo nas tristezas. Porque nós estávamos lá, não só ouvindo a oração de vocês, mas se unindo, se aconchegando lado a lado, dizendo, nós estamos orando contigo. E ondas fortíssimas, invadindo toda a egrégora desta busca, vocês chegaram, vocês estão. A confiança abraçou, o coração disparou? É você mesmo se apresentando. Olá, eu estou de volta e vou viver sublime. Ouvindo a frequência de um sol que se põe. Ouvindo o som das flores quando se abrem. Tudo ficará sutil, compreensível gostoso divertido e por isso eu digo que vocês não poderiam parar em nenhum momento de acreditar neste grande momento é uma grande verdade a luz que sempre foi luz estava a ser trabalhada em cristalização de 10 a 15 anos nós começamos a fazer esse trabalho para que vocês, aos poucos, fossem se adaptando. Era muito apego a algumas emoções que vocês acreditavam, obviamente. Nós não podíamos simplesmente arrancar de vocês. Desdém de si mesmo, todos os, Esses lugares, esses mundos que vocês criaram, e de repente vocês perceberam que existe uma perspectiva de quem vocês são. E vocês foram trabalhando, olhando ponto por ponto, com maestria. E percebendo que dava para ser um pouquinho mais gentil, mais carinhoso, e foram indo. E foram confiando naquilo que vocês chamam de intuição, de fé. E por muitas vezes achando que tinham perdido suas cabeças, por querer amor, por querer paz no mundo vocês estão longe de perder suas cabeças muito pelo contrário hoje eu as apresento de volta ao seu ser com coração mais radiante com corpo agradecendo a vida sem ser retraída a vida que confia em si mesmo porque o divino voltou a brilhar em vocês então... Não se preocupem com as tormentas. Elas são necessárias para que você respire, agradeça e se despeça como um sono profundo. E se diga, ah, eu só estava sonhando mesmo. Ups, agora acordei. Na verdade, quando a gente acorda, você percebe que quem está no comando da sua vida é você. Nesta leveza de ser Deus em ação, muitos de vocês estão com a consciência crística desperta. E o que eu faço neste momento? Eu choro mas são lágrimas de luzes com uma felicidade que também e usando as mesmas palavras da minha irmã que não cabem estamos unidos num único lugar e a transformação se efetivará mais rápido do que vocês possam imaginar vejam que neste lugar com vocês mesmos não há pesar, não há medos, só a certeza do divino em ação. E vocês sem que percebam, com esta luz acesa, vão transmutar todos os lugares. Sem as histórias que vocês contam, dos banhos de sol grosso, <risos> não vai mais precisar. Ah, meus irmãos e minhas irmãs. O amor está desperto e uma vez desperto em todas as camadas dos seus corpos. Ele não precisa de sal algum para cortar energia negativa. Porque você não foge com medo, você transforma. Simplesmente transforma. Caso as pessoas escolham. E nada chega a sete metros de você. Porque você é a quinta consciência. Então todas as mensagens de receio que estavam a enviar, nenhuma verdadeira. Porque a grande verdade é que o plano era vocês voltarem para casa. E quem não se sentiu confortável nestas vibrações, não se preocupe, mais dia menos dia. Eles também estarão deixem que vivam suas experiências mas e vocês que estão vindo ou que muitos de vocês que já estão aqui o que vão escolher para hoje? julgar as sensações estranhas? ou escolher amá-las para se amar por completo? Você só vai ouvir o som da quinta dimensão. Se você se olhar no passado e dizer, eu estou comigo, eu me dou uma chance, eu vou. Então venha, sem receio, sem medo das dores que te atinge neste momento, deixa sair. Você fez a sua escolha. Venha, que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Sanander Moria, Seraphis Bay, Adama. Nós estamos aqui. Mãe Maria. Nós estamos aqui. Rovena, Paulo, Veneziano, nós estamos aqui. Pleiadianos, Andromedanos, nós estamos aqui. Lirianos, nós estamos aqui. Lemurianos, nós estamos aqui. Atlantianos, nós estamos aqui. Humanidade, nós estamos aqui. Comando Ashtar, nós estamos aqui. Arcturianos, nós estamos aqui. Uma família unida no amor grande parte do trabalho está sendo realizado Cryon do serviço magnético nós estamos aqui nós estamos aqui estendendo as mãos venham porque vocês não vão mais ser os pequeninos venham e aceitem crescer com um amor, a sua família de todo sempre, direto da fonte criadora. Somos Deus em ação. seres lindos maravilhosos. e maravilhosos. que estão sempre uma mensagem da luz. Como que a gente pode duvidar de onde estamos, para onde estamos indo com tanto amor? E quando eles trazem para a gente a clareza de que está tudo em nós. E a gente ainda está buscando fora Aquilo que vai nos livrar do mal é a nossa vibração, é a nossa frequência que nos liberta de tudo, de todo esse condicionamento que a gente viveu até aqui, de todas as experiências passadas. E a gente ainda sofre apegada apegado a um passado que a gente quer reviver e reviver e reviver. Para a gente dar o próximo passo, a gente precisa soltar e caminhar. Deixa o passado, já que aqui a gente ainda está vivendo passado, presente e futuro, que é só uma condição né, dessa dimensão. Que a gente precisa aprender a soltar e deixar ir. E nos autorresponsabilizarmos por tudo na nossa vida. Então, minha gratidão a todos esses seres lindos. Os que se nomearam e os que não se nominaram, porque tem muitos mais aí, todos muito presentes na nossa vida. Carinha amada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá agora mostrar aqui para todo mundo como é ter medo de subir tá porque eu tô agora no momento assim onde eu tô trabalhando com os Arcturianos da 12ª dimensão e eles já não têm mais formato nada cada vez que eu vou acessar eles eu dou uma balançada e eu tenho medo Então, eu agora vou fazer aqui, para vocês verem que é normal ter medo, mas é que a gente vai, às vezes, acessando um pouco mais, e é normal se assustar, a gente estava acostumado com uma densidade 3D, é diferente, depois a gente foi indo, então é difícil acessar. Eu até fiz uma coisa bem louca, né? Eu comprei uma água termal, que tu joga um spray na cara, sabe? Assim, ó. Então, no final de cada sessão, eu não... Eu... Vai dar medo mesmo, Kiara, você tá falando só para pra gente É que eu não transmutar... consigo aterrizar rápido, sabe? Não é e daí eu pego um gente... é... minha fica... cara. Mas a massa boa, tá? A gente <risos> Maravilhosa essa água termal, mas dá medo mesmo, porque são coisas que você o seu corpo ou as suas crenças, na verdade, acham que é novo, que ai, é difícil. Ai, você tá, você tá esquisita, ai meu Deus, porque toda a egrégora de julgamento existe fora e dentro. E aí eles falam, ah, mas quanto mais vocês canalizam, mais a gente vai codificando, te ajudando a transpor esses medos e logo quando você vê, Sim. você já está lá. A primeira vez que eu canalizei a dama, a Kiara e, e Beth, foi até com Cris e com a Sabine, eu tremia, parecia que eu estava assim com, parecia uma mãe de santo forte assim, com todo respeito e amor a banda que eu amo de paixão mas eu tremia e o olho virava e, e era uma energia gelada parecia que eu tava no polo norte ai que vexame, eu vou desligar a câmera, sei lá e aí eles foram preparando hoje é como se tivesse sabe, eu sinto a leveza eles falam, não é tão contundente porque você não tá mais tão endurecida como antes, você ficava com medo ai meu Deus, que é isso, ai é, e agora, a gente vai diminuindo devagarinho. Né? Mas tem a coisa humana ainda, que a gente vai soltando, soltando, soltando. Quando você vê, você fica bem sem vergonha. E aí, você solta a franquia, né? no, no meu caso, eu não tremia, não. Mas eu chorava é. absurdamente. E aí, o que foi que eu fui percebendo? Que quando eu recebia uma, uma canalização de alguma frequência mais alta eu chorava mais. E aí, uhum. é como se a minha frequência fosse subindo e eu já não sentisse tanto quando vinha aquela frequência. Então, eu já não chorava tanto, né? eu já não me emocionava tanto, eu já não me debulhava tanto. E hoje Sim. eu choro muito menos. Né? Por quê? Porque eu já estou habituada àquela frequência. A, a gente vai subindo a nossa frequência, vai ficando mais próximo, então a gente não sente tanto impacto, né, Marisa? É, é isso, e aí você se acostuma a não ter forma nesses lugares, a... você vai ganhando confiança, mas é um trabalhinho, né? Então, acho tão fofo aqui a Ana falar, porque é super comum, é ter medo, e... só que aí vai, vai alinhando, vai alinhando, ela já diminuiu bastante esse medo aí. A outra... eu já percebi, você ainda não viu nada, você chegou Agora. É uma, coisa, é uma coisa interessante, né, porque tem coisa mais corajosa do mundo do que chorar, não tem? É, eu acho vontade. lindo quando uma pessoa chora na minha frente, ou... gente, eu acho que tu tem que ter, assim, um, uma força absurda para fazer isso, porque a gente já tem gravado todas aquelas questões, não quem está aqui, né, quem está aqui está amando, mas... No pub, nas pessoas em geral, tem toda uma programação, né, sobre chorar, fraqueza, Sim. descontrole emocional, e a gente tem isso gravado, então, às vezes o choro vem, a pessoa tranca tanto que ela, ela prefere se sentir mal do que, né, e, e depois assim que a gente vai se autoconhecendo, vocês, todos que estão aqui, a gente vai vendo meu Deus quando eu vejo alguém chorando eu eu simplesmente oro aquela pessoa acho ela tão linda mas tão linda que ela é. fica assim brilhosa porque ela tá quebrando quantas coisas ela tá quebrando ali sabe quebrando paradigmas obsoletos e mostrando assim aquela força enorme que ela tem assim poxa ela é cura, chorou na frente né? de todo mundo Chorar ela é, é curativo é, é, uma é tão força é lindo, gente, esses, esses dias adeus. que a, minha... a minha, minha cachorrinha tinha partido, ela deu o último suspiro, assim, na minha frente. E aí foi, é... aí rápido, eu até parecia uma bipolar, porque ela estava ela aqui, o corpo estava aqui, e aí imediatamente, o corpinho velho, com câncer, e aí rapidinho ela estava no colo da mãe Maria, parecendo um bebê, toda fofa, e eu ria para ele chorava aqui, eu falei, cara... E aí o contexto disso é que no dia seguinte que pesou mais, que veio o choro forte, gente, eu mergulhei num lugar tão fascinante, porque foi, foi um choro consciente, foi um choro do, do físico, é, de agradecimento, de eu ter tido a oportunidade de tocar aquela consciência através daquele corpinho peludo loiro, que era a Catiti. E era lindo, quanto mais eu mergulhava... E aí só vinha, vai, desce, desce... E eu, mas chorava de sentir... E indo lá no fundo, fundo, fundo... E de repente, sabe quando você bate no fundo do poço... E sobe... Sabendo quem você é... Sem ter medo de ir nesse lugar... É como se clareasse esses lugares... Com, com carinho, com amor... Gente, chorar é divino... É, até a Kiara é passou uma mensagem linda através da intuição perfeita dela, de, ó, oh, não precisa ter medo de se entristecer nesse momento, porque o trabalho que já foi feito, a luz não vai apagar, e é nesse lugar de tristeza que você vai se acender mais, foi alguma coisa assim, né, Kiara, que ela falou, ó, oh, tá me vindo para você não se preocupar, e Kiara, depois daquilo que eu já tava ouvindo, entra, entra, entra, é aí que você tá dando adeus à terceira dimensão, eu falei, ai, ah, vou entrar, mas eu não fiz com essa finalidade, eu quis, eu quis experimentar é, aqueles registros. Gente, foi a coisa mais maravilhosa que eu vivi na minha vida. Depois disso, eu senti ainda aquela tristeza de despedida, porque afinal de contas uh, foram... Vai, tá, eu tô falando dessa existência, 38 anos, mas vamos pensar numa roda kármica milenar aí. Tô falando de, de milênios vindo, voltando, então... Eu, eu, de... eu fiquei triste de deixar os meus registros de dor, porque eu estava muito acostumada a pra... falar. Tchau, obrigada, você me fez chegar até aqui. Foi lindo, gente. Foi uma virada assim, punk, que aí você eu falo, que, que tá... eu estava triste chorando ontem, eu estou feliz, o que, que é isso? Eu falo assim, é assim mesmo. Digno é aquele que reconhece todos os temperos da persona... das personalidades humanas do que você podia oferecer de melhor naquela época, e de hoje escolher avançar, né? É a ruptura, igual de um casulinho ali da, da borboleta. É, é forte, tá? Ela não entende o que, que é isso, tá doendo, e de repente a toda colorida. Então é, é lindo, gente, não tema essas sensações que precisam ser honradas, é, porque é tudo você, não precisa ter medo de você. Gratidão, eu que Eles agradeço. São Os bonitos, vamos lá. É uma conversa aqui, amorosa. Vamos lá. Enfrente seus maiores medos, vamos lá. Uhum. Saudações, amados, irmãos estelares, nós somos os arquitorianos da 12 segunda dimensão. Amados irmãos, estas informações dadas pelo canal não são por acaso. Nós estamos transportando esta mensagem a vários humanos. As questões de adaptação de densidade são importantes, pois vocês sentem medo quando sentem algum desconforto, e isto é normal. O que trazemos aqui é que, na verdade, vocês também sentem esse desconforto não só pela mudança de densidade, o acesso a dimensões mais e mais e mais sutis mas também pelas crenças limitantes que vocês ainda têm e estão soltando agora. Vocês, durante milênios, ouviram que tudo que te faz sentir desconfortável é uma coisa negativa que colocaram em você. É algo que alguém fez para você. Ou algo de errado que você fez e agora está retornando a você. E este tópico vem bem no momento certo... onde as irmãs falaram a respeito da sua própria luz... e de se tornar consciente do quanto ela é enorme... Amados, vocês não precisam se proteger da energia negativa que está ao seu redor mais, não mais. Vocês fizeram isso por milênios, mas vocês entraram num tempo novo. Na transição, a luz está aqui e a única coisa de negativo... O que pode acontecer com vocês é vocês fazerem alguma coisa que seja menos magnificente a respeito de você mesmo. Portanto, a única energia negativa é a que você emana para você mesmo. E nós estamos trazendo essa informação porque já é a hora. Ela já foi dada por outros mestres de luz. Amados, é apenas os seus pensamentos e crenças que deixam passar alguma coisa que não é da luz. E já está na hora de vocês deixarem eles para trás. Deixe que ele morra. Deixe estas crenças limitantes para lá, pois agora vocês já estão entrando... No um novo patamar evolutivo. O seu planeta, como você bem sabe, deu uma volta, uma oitava superior em sua própria transição planetária. E isso inclui toda a sua galáxia que se movimenta junto e transiciona junto com a Terra, mas a Terra, sim. Essa está recebendo mais ajuda do que vocês podem imaginar. Pois é importantíssimo para nós, os seres das estrelas, que a Terra transicione, pois toda a galáxia vai reverberar esta luz instalada e manifestada em todos os seres humanos e em Gaia. Amados, vocês estão em Gaia. Gaia já ascensionou. Se vocês são parte de Gaia e Gaia parte de vocês, como vocês podem carregar negatividade ou receber de alguém? Não há mais como, meus amados, o que estamos pedindo é lembrem-se, só lembrem, Lembre do quanto vocês são deuses. Lembrem da enorme luz que emana do coração amoroso e benevolente de cada um de vocês. E façam essa luz brilhar. Vocês serão muito mais livres quando estiverem caminhando em qualquer lugar, em qualquer ambiente, sabendo que vocês são luz e que não é necessário fazer nada, a não ser ser você mesmo, em amor, em conexão com seu eu superior, para estar ali como um holoforte. Vocês iluminam tudo o que vocês tocam, simplesmente quando lembram que vocês são uma parte de Deus e que vocês têm um eu superior que é pura e pura e pura luz do amor. Amados, alguns estão perguntando, isso é normal, como eu faço para ser luz então? Como eu faço para não precisar mais destas ferramentas? Como eu faço para caminhar mais tranquilo, sabendo que eu sou luz, sem ter que carregar nada junto de mim? E nós vamos trazer para vocês, amados, vocês podem começar aos poucos, cortando os gatilhos ou os fios que ligam vocês a estas coisas. Todas as vezes que vocês dizem, eu estou me sentindo mal porque peguei algo de uma outra pessoa. Isto está me prejudicando e azarando a minha vida, porque não é meu, alguém julgou em mim. Eu estou mal porque aquela outra pessoa estava mal e eu a curei. Cada fala destas é um reforço em algo obsoleto. E quando vocês reforçam isso, vocês estão dando a ordem de que isso deve continuar. E assim, vocês não conseguem lembrar por completo o quão luz vocês são. E quando vocês deixam de falar estas coisas, quando vocês... Ao invés de falar isso, falo: eu sou tão luz que iluminei todas aquelas pessoas e por isso estou bem. A minha luz é tão grandiosa que qualquer coisa que não seja da luz vai chegar em mim e cair e se transformar em luz. Quando vocês internalizam isso, vocês não precisam mais ficar lembrando. Portanto, amados, vocês começam treinando exteriormente, não falando certas coisas que reforçam crenças antigas. E no lugar disso, vocês inserem novos códigos, novas falas, falas que afirmam a verdade, eu sou o amor de Deus. Eu sou Deus em ação. Eu sou a luz do meu próprio caminho. Eu sou luz, emano luz, transmito luz. Eu sou luz, eu dou luz. Eu faço tudo iluminar. E é assim, substituindo velhos paradigmas que vocês se transformam cada vez mais. E sempre vamos lembrar, vocês não estão se transformando em luz. Vocês sempre foram luz. Vocês só estão lembrando a luz que vocês são. Portanto, amados... Já é hora de entrar nessa nova realidade com toda a sua força. Recebam essa informação agora e ela vai penetrar em cada célula do seu ser. Vocês são luz e a partir de agora transportarão muito mais luz e terão muito mais consciência do farol de luz que vocês são. E isso vai transformar vocês em seres que radiam e nada mais que não seja da luz vai encontrar guarida em você. Não vai encontrar, porque não terá onde se amparar. E todas as partes da vera energia que teimam em permanecer elas vão morrer de fome, pois não tem uma alimentação, não tem as suas palavras para dizer que elas existem. É assim, meus amados, que vocês também podem quebrar outras coisas que vocês não querem mais na sua vida. Seja lá o que for, que você não gosta, não fale mais sobre isso a não ser no momento específico, no momento terapêutico, mas não é necessário sair por aí contando para todos as coisas ruins que você não gosta na sua vida, pois você alimenta elas assim, você faz com que elas insistam em permanecer, e de repente você não fala mais delas, você pega um outro código de substituição, você fala de alguma coisa maravilhosa que existe em sua vida. E a transformação acontece. Aquela coisa começa a ir embora. Ela não tem mais onde se apegar. Ela vai. Ela vai para a fonte. Ela vai para Deus. Ela vai para a grande fogueira quântica do mestre São Germain. E ali... Ela recebe a queima e a transmutação, pois não há mais onde se agarrar. Essa é a nossa dica de hoje, amados, porque percebemos que nos últimos tempos vocês repetiram muito isso. E nós estamos ansiosos, vocês não sabem o quanto, para abraçar vocês de forma completa para ver vocês se conectando com a luz ininterruptamente. Mesmo que sinta desconforto, vocês estão se tornando mais luz do que imaginam. E vocês podem ter certeza disso, porque nós estamos no comando deste trabalho de amor pela humanidade. Então, confiem em nós, confiem no seu eu superior. Vocês podem se fundir a nós quando quiserem. É como este canal transmite esta mensagem em fusão com seres que não têm mais forma. E está tudo bem. É uma questão de ancorar a luz. É claro que é temporário. Depois há que se voltar ao mundo tridimensional. Mas são esses passeios... Que vão ajudando cada vez mais vocês a se adaptarem assim com ele. E não é só o ser que canaliza que deu esta voltinha ou este passeio pela 12D. Todos que estão aqui, agora e em outras dimensões. Em outros tempos, em outros momentos. Passado, presente e futuro. Estão fazendo este passeio junto e vocês estão cada dia mais se tornando humanos divinos na terra o novo humano que é o que vocês já estão sendo e vocês vão sentir cada vez mais a leveza que é ser o novo humano é amor puro é leveza pura, paz de espírito, tranquilidade, dança, canto, alegria, riso, abundância, prosperidade, e todas as outras coisas maravilhosas e leves que vocês conhecem, e mais algumas outras que vocês ainda vão conhecer. Estamos ansiosos esperando vocês e o abraço vai ser grande. Preparem-se, preparem-se, preparem-se para sentir a maior alegria profunda do coração de vocês. Nós amamos vocês profundamente, incondicionalmente. Nós somos os Arcturianos, o Mestre Sanjermen, Arcanjo Miguel Sananda e outras consciências. De luz e amor, amor por vocês. E e assim e assim e assim Gratidão, linda, por ser esse canal maravilhoso. Gratidão a essas consciências. Lindo. Que eu, Lindo. eu sou tão Agora eu, vou... Pra... Ai, eu vou dar um grito para ela voltar. A Terra! Vem, a gatinha, fadinha padinha A Terra nesse Brasil. Volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, Voltou. Do que, ai, vamos sintonizar, volta. Falando fofo, ninguém volta. Vamos tocar um <risos> samba. <risos> <risos> ah, <risos> agora, pá, mete o pôr. Ah, <risos> louca, eu ando de Não samba. Não dá nada disso. Tu vai ver que tu vai voltar de uma forma diferente. Hoje eu já tô falando <risos> devagar. <risos> Ai, gente. Mas, Deus, eu não me esqueci não, minhas... gente mesmo agora... as meditações não vão ah, ser eu... mais as mesmas eu tenho certeza disso relaxa e aí de repente você põe o tchum tchá, tchá tchum, tchum, tchum, tchum. Bom, opa tô aqui, tudo bem, voltei obrigada linda, isso joga água termal uh. Vai, que aí a volta. volta. Obrigada. Mim, que mensagem linda. A sala encheu de ET aqui, eu tenho certeza que encheu de gente Olha. aí também, para quem está assistindo. Que coisa linda. Amor é enorme, com vocês, gratidão. Vocês duas já me é. deixaram... É. É. Todas as já foram, quando estavam no live comigo, e não queriam voltar. Você lembra? Eu, eu, eu sei lá quando foi. É isso? Eu, é... eu vi. Hein? Aí você não voltava. Eu não estava lá. Você se lembra? É... De... Era comigo? Quem que não voltava? Era comigo. Era a... Eu tava e ela... você dizia assim: mete, é... mete. Era comigo, isso. então Era agora que eu entendi. A Marise e a Beth, e eu depois, ah. de noite, fui assistir. E daí eu vi hum. e eu comecei a rir também, porque a Marise não conseguia voltar, tava de olhos fechados e fazia assim: Beth, me ajuda. Ah, e a Bete... Lembrei, não lembrei, foi um vexame. Eu lembrei, lembrei, não aterrava nem a pau, nossa, nossa, com o olho tudo virando para trás, dando uma tremedeira, eu sentindo vou... minha eu cumbaline. Vou deixar, tá? Não, foi. foi, aí a Parecia uma foi convulsão. Que... Nossa, não que a convulsão seja o vexame, mas acho que vocês entenderam. Foi, é, foi forte, que... foi incontrolável, foi, foi punk. Foi. <risos> Gente, que, foi. que coisa que linda, foi né? Espera assim, aí, eu preciso ir a mãos. Nossa, <risos> muito linda, muito linda. Agora Oi. a gente já sabe como eu aterrar. Joguei uma água gelada assim nos braços, assim, que nem uma doida, Nossa. assim, né? Bem feliz. Aí depois. Um oh. balde. Trazer um Olá. balde, Mas, né? Sim. Deixar um balde de gelo do lado. Põe o pé, volta na hora. Delícia. Fui a cabeça. Ela, ela. É ela tem água termal. Tem. Ela é, é que eu chique, né, chique, chique, Marisa? É muito me chique. Essa é pessoa é muito... Muito. <risos> muito... Ela é elegante... Eu ogra, né? Toda Shrek, Fiona, água... <risos> com gelo, é, tá Não, Fiona... <risos> Tô brincando com a minha flor, minha luz, minha lindeza... Ai, e gratidão, gente. gente... Eu que agradeço que... todas vocês... Que, que bonito, né? Que presente... Eu tava lembrando agora, me veio uma uma memória de muitos anos quando eu comecei no Itaú acho que foi sete anos atrás que eu fiz como um diário pessoal e era para mim né que eu falei nossa pirei o que que eu tô o que que tá acontecendo comigo e aí eu lembro que eu falei para um amigo meu ele qual que é seu sonho eu falei, meu sonho isso trabalhava em TV eu falei no fundo do uhum. meu coração ali a minha alma já deu um grito para meu sonho é ajudar a humanidade, né? mas eu vejo que a televisão não está pronta para isso. Então, assim, meu sonho é, é trabalhar ajudando as pessoas lá no YouTube mesmo e conseguir sobreviver com isso. É, e aí, passaram-se esses sete anos aí e cá estamos realizando esse sonho de todas nós, né? De um ajudar o outro é. porque nós também estávamos buscando essa ajuda em nós e unidos a gente sairia mais daquela condição para estar aqui, então estamos no meio de uma realização de grandes sonhos para a humanidade Fico muito feliz por isso Muito. com certeza, e quando a gente sonhou, era a nossa alma, falando é. conosco, não é. era a nossa personalidade da terceira dimensão porque a nossa personalidade ela não sonharia isso uhum. ela sonharia, sonharia a partir do ego. É, fazer sucesso, ter dinheiro, ficar rica, milionária, ganhar uhum. na Mega Sena. Né? Ok, nada contra, tá? Não, nada a ver, <risos> tudo bem. A gente só está falando que é comum pensar mais daquele ponto de vista, Mas, né? É. depois você vai se aprofundando. É. Não é o nosso propósito primordial, o nosso propósito é outro. As é. outras coisas, elas vêm em consequência de nós nos tornarmos quem somos. Exato. A gente... E então a gente... Porque aí as coisas chegam com facilidade. A gente não precisa colocar força nem fazer esforço porque as coisas simplesmente vêm, as pessoas chegam, as situações uhum. chegam, os presentes chegam, o dinheiro cai no colo da gente, e na hora que a gente precisa, seja lá o que for, né? Então, assim, é uma outra forma de vida uhum. leve e alegre, porque a gente se diverte, né? E a gente pode se divertir. Ao mesmo tempo que eu choro, eu rio. Porque eu sou uma ah. pessoa muito sorridente. Né? Eu tô sempre plantando de fora. <risos> e por outro lado, me chorando. De emoção, amor. De emociones. Que lindo, gente. gente é um é presente estar gostoso, aqui, de né? verdade. Obrigada, obrigada. Obrigada ao infinito. Que família... Ah, que, que coisa, Sim. só de imaginar que há pouco tempo a gente estava numa pandemia, né? e aí tudo isso, e a, o couro comendo solto, e tudo aquele rebuliço de emoções, e aqui estamos, sempre escolhendo lembrar de quem a nós somos. Quem que a gente não sabia o que era, nem para onde a gente estava caminhando, todo mundo desesperado, sabia. né? Então, ah. Hoje estamos nós aqui sorrindo, a gente teve tempo para olhar para dentro né? e a gente pôde fazer essa transformação toda porque era necessária a gente poder olhar para nós. Ah. Então, vamos a uma última mensagem antes da gente fechar. Apenas sentindo a energia que está no ar, que é a energia do amor, da alegria e da paz. Amados e queridos irmãos, irmãs, companheiros de jornada, o amor e a alegria que está aqui agora nesse espaço, é a vida real que vocês precisam reconhecer. Vocês precisam se jogar para acessar esse espaço, se jogar falamos, sentir, deixar coisas e que você ainda acredita e mantém na sua vida. Querido, dê o próximo passo. Abre as suas asas. Elas estão prontas. Se vocês forem um pouco mais observadores, perceberão que nas suas costas elas já estão abertas. As suas costas físicas já lhe dão sinais, já demonstra isso. Mas essas asas, elas não são físicas. Elas são multidimensionais. O seu corpo já se reproduz em várias dimensões de uma forma mais consciente do que há muito pouco tempo atrás. E você, querido, você, querida, são filhos da luz, e como filhos da luz, vocês são luz. Deixem a sua luz brilhar neste voo esplendoroso, que é o próximo passo que vocês darão, próximo nível que acessarão. Vocês, aqueles que nasceram luz, que esqueceram que eram luz, e agora se recordam de que são luz. Nós vibramos por vocês e estamos sempre ao seu lado para que você possa reconhecer um pouco mais da sua luz a cada momento. Recebam a nossa gratidão pelo trabalho maravilhoso que fazem consigo mesmos. Gratidão aos canalizadores que se colocam à disposição a partir dos seus corações amorosos para trazer a mensagem de esclarecimento acendendo a chama nos corações de cada um de vocês. Nós somos os ascensos, aqueles que já passaram por isso, que hoje nos nominamos desta forma, apenas para que seja fácil a vocês reconhecerem o nosso processo e se conectarem com ele, pois estão também no processo da ascensão. Você está sem som, nariz, mas Comecei a falar aqui, queria agradecer, que coisa linda, mesmo Nossa. o som falhando um pouquinho, ainda assim a, a, a energia chegou, assim, né? Você vê que não precisa nem de falar. Que coisa mais maravilhosa. Obrigada por isso. Eu de que verdade. agradeço. Gratidão, Beth, que organização linda. Isso não seria. Falhou um pouquinho. Agora Gratidão, voltou. meu amor. É uma energia muito forte, muito, muito amorosa. E veio assim, complementar, né? Eu acho que essa é a parte mais bonita, né? A Marise os mestres, através da Marise, começaram uma mensagem, trouxeram mais um pouquinho e finalizaram com a Beth a mesma mensagem, uh, né, trazendo coisas parecidas, semelhantes, uh, mas uma ajudando a outra, isso é maravilhoso. E essa finalização foi belíssima, assim, Beth e Marise, vocês são maravilhosas, gratidão mesmo, gratidão mesmo. O mais maravilhoso é os códigos de luz que vão junto né? com essas mensagens. A gente sabe que são fortes e que são maravilhosos. Agora, dona Chiara, um puxão de orelha. Por que eu e a Marise somos maravilhosas e você não? Exato. E aí, pessoal? <risos> Linda, você é, é magnífica, você linda. linda, é a nossa fada arcturiana, obrigada ah, pela sua gracinha. vida. Claro, sou maravilhosa também, tanto quanto essas maravilhosas, é difícil quebrar isso, hein, gente, mas a gente vai é. quebrando, né, aquela é coisa sobre... que tá falando, né? eu sei, eu sei, não, foi muito engraçado aquela live, é, foi o, o novo humano que tava a gente e eu falei que todo mundo era maravilhosa, menos o Matheus mesmo que era bonito falando que ele era aliás, eu fiz uma troca com ele agora há pouco, antes de fazer com vocês aqui aí ele, ele falou você tá diferente, né? Tá, tá bonito, eu falei, eu sei, eu sou linda eu falei, desculpa, é brincadeira brincadeira, mas eu sou eu me acho muito bonita mas é uma é brincadeira aí. aí ele, ah não, mas tudo bem, tudo bem e a gente chorava de rir eu falei, ai meu Deus do céu é engraçado, né? a gente tira um sarro da, das crenças eu vou dizer aqui para o povo é uma, dica, uma dica aqui para o povo sabe? Eu, escolho, eu escrevo nos, nos espelhos aqui dos banheiros mesmo, a gente e aí eu é. coloco assim no meu espelho, bom dia, sua linda. Sua Isso. gata. Isso mesmo. No, no, aí, no, mesmo. no da visita, bom dia, seriores. Assim, sabe? Quem olha o espelho, já recebe é. a mensagem, né? E, gente, vamos ser sinceros, né? nós somos maravilhosas. Sim. Sim. Não tem como a gente se descobrir... Sem é reconhecer que nós somos, porque todos somos, não é? Aqui não é questão de acharmos é. mais do que os outros, não, porque a gente também acha é. que todos os seres maravilhosos, é. todos os seres maravilhosos. Todo mundo é. Então, é assim, uhum, tudo é. E a Kiara estava falando dos arturianos da 12ª, eu me lembrei do primeiro produto que eu criei na Hotmart, chamava, chamava, não chama assim, é, Abrindo os Portais. E quem assumiu esse trabalho... Não, desculpa exatamente. te interromper. Ela não para de criar, isso é fantástico. Isso é lindo. A gente veio para isso, porque ficar pensando nos PQV para acabar, vai lá e cria uma coisa útil na vida. Isso é maravilhosa! Ah. Pronto, falei, desculpa é, te interromper, exatamente. continua. Exatamente. Não. Então você primeiro. Então, foi o primeiro contato que eu tive com os arquiturianos da 12ª dimensão. Eu nem sabia que tinha arquituriano da 12ª dimensão. Fiz lá o processo. <risos> Quando chegou o final, eles disseram arquituriano da 12ª dimensão. Eu, põe o assim. Põe. Como assim? Foi. Como assim? <risos> então, assim, ela falou e Isso me <risos> remeteu a esse processo, que, por sinal, foi lindíssimo. A última sessão. Eu me lembro até hoje que... fizeram. Abertura do coração, gente. Vocês têm noção? Um processo energético, a abertura do coração. Que coisa linda. Foi lindo, lindo, ah. lindo. Então, assim, eu sou muito grata a esses seres, sabe? Porque quando eles trazem esses processos todos, eles passam por mim. Eles passam por mim. E assim, não tem como a gente se poupar porque o que a gente recebe não tem preço. É impagável. É só gratidão e expansão de amor e luz. É. Maravilhoso. Linda. Ai, <risos> oh, gente. Meus amores, minha Sim. gratidão infinita. Eu sei que se a gente quisesse, a gente ficava aqui conversando. É. Colocando figurinha. E esse povo incrível aqui com a gente. São Gratidão. todos vocês. Nós chegamos a mais. Só um comentário. comentário. Diga, meu amor. Tem uma pessoa que escreveu ali. É verdade, a Marise está diferente. Está com brilho imenso. Concordo. Está com brilho imenso. Maravilhoso. Linda. E a gente sabe que quando a gente fala linda, pelo menos eu, com certeza vocês também, a gente está falando linda, não é. Não estamos falando só da, da parte exterior, a gente fala outro linda, a gente Sim. fala um outro eu te amo, é diferente, é. é uma coisa que não é nada tridimensional, é maior do que isso, então assim, eu tenho certeza que o linda que a gente fala, que ela fala, é a lindeza toda, assim, é. sabe? Então, meu amor, tu tá linda, tu é linda e é bom a gente fortalecer isso. Assim. Gente, eu tive uma paciente, coisa mais querida, e a gente estava brincando de soltar essas coisas, e eu pedia para ela dizer, dizer, eu sou linda. Ela não conseguia falar, não é. saía. Sabe o que, que é uh, trancar uma palavra pequenininha? Eu disse, não, mas está só nós duas aqui, não tem problema, ninguém está vendo, ó, ninguém está olhando. E ela, ela, chegava, ela chegava aí no li e não saia mais, entende o quanto isso pode ser forte? Eu até disse para ela, tu não precisa sentir ainda, depois vai vir o sentimento, mas isso é muito forte, sabe? Então, assim, aí a gente pode também perceber, né, linda, uh, saudável, maravilhosa, inteligente, forte, uh, iluminada, queirosa. tudo isso é difícil, queirosa. Queirosa, cheirosa, cheirosa, uhum. Uh, criativa, linda, por dentro e fora, todas Isso. essas coisas, às vezes é difícil sair da nossa boca, mas quem sabe a gente brinca, como a Beth brinca com o espelho, como eu brinco uhum. às vezes, a Marisa, quem sabe a gente começa brincando, falando é. e também escrevendo, e na frente do espelho de manhã, por que não? Isso Manda é maravilhoso, gente, a gente é... quebra. Quebra. Façam isso, quebra. façam isso, quebra mesmo. Eu fiquei os últimos acho que cinco anos, quando vem aqueles pensamentos, ah, aquela coisinha, né? falou assim: uhum. sou filha de Deus. Sou maravilhosa, só vim para ser feliz. Se ainda não tá uhum. ressoando, você vai ouvir tanto que vai chegar uma hora que você vai entender o meu comando. E aí foi, mas uhum. eu massacrava, era todo dia. Tensa. <risos> sou maravilhosa, mesmo sei lá, quando engordava e tá, tá, tá. Tô gostosa, sim. tô ótima, tá tudo bem. Vamos é, aí, quando vem, ai, ah, só burra. burra nada. Eu sou maravilhosa. Eu tô aprendendo, reaprendendo algumas coisas e eu não preciso saber de tudo. Coisa chata, saber de tudo, fica quieta. É coisa chata, saber de tudo. E aí chega uma hora que fica gostoso. É, você fica realmente num lugar de, ah, eu tô bem comigo, tô... e é lindo gente, isso, pratiquem não, não fiquem, ah, eu tô Prate. com bloqueio ah, eu tô com... não, cara eu, tô... eu tenho isso, mas isso não é minha única saída eu tenho outra saída, eu só preciso mostrar o caminho eu vou mostrando, mostrando, mostrando, mostrando. e vai ai, ah, não tô conseguindo, não, você tá uhum. você faz o que você quiser uhum. vai, vai, porque nós somos maravilhosas mesmo, meninas, obrigada. De verdade. Obrigada. Só complementando um pouquinho, é, toda vez que a gente começa um processo, a gente acredita que é difícil, mas só porque a gente não conhece, é, porque a gente não começou. E aí ele começa, e vai, e vai, e vai. Quando você pensar que não, ele já chegou para você, você já internalizou isso, isso já faz parte de você. E num instante você olha e diz assim, fácil. Uhum. Precisa começar a insistir. Então, assim, não pare, não desista de você, não desista do seu processo. Isso. Vocês são luz. Essa live, desde a hora que ela começou, que a gente falou esse refrão, ele chegou até aqui. Não só das nossas bocas, mas dos seres todos que estavam que ainda continuam conosco. Então, assim, acreditem. Se vocês não acreditam em vocês, acreditem no que vocês estão ouvindo. Pronto. Obrigada, meninas. Eu vou, porque eu tenho mais um atendimento, eu esqueci. Vai, vai, vai, Beijo, vai, Beijo amo vocês. Amo, amo vocês, tchau, tchau. Tchau, oh, ah. tchau.